Bitcoin testando a casa dos 27 mil dólares e a pergunta que fica aqui agora é será que a gente vai romper para baixo? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça se você gosta desse conteúdo do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like que é extremamente importante. E vamos lá pessoal, primeiro comentar para vocês aqui que o Bitcoin ainda não teve uma correção aí significativa no mensal, então desde que a gente fez aqui esse, esse suporte na região dos 16 mil e 500 dólares a gente não teve uma correção significativa então para mim seria natural o Bitcoin corrigir aqui ainda no mensal pelo menos três dois Fibonacci na região dos 24.300 dólares aqui tá seria muito próximo desses topos anteriores inclusive o fechamento mensal que está aqui na casa dos 23.400 então para mim essa zona aqui essa região dos 24 mil dólares seria bem interessante de Bitcoin voltar aqui e eu com certeza faria boas compras aqui nessa região dos 24 mil dólares acreditando que Bitcoin possa subir mais aí tá enquanto esse pivô do FED não vir que eu vou comentar um pouquinho mais adiante para vocês tá olhando também aqui o semanal baixar o gráfico o tempo gráfico semanal a gente pode ver que também a gente não corrigiu aqui no semanal desse fundo da região dos 19.600 até esse topo a gente teve uma correção também significativa então puxando aqui fundo topo essa região aqui dos, dos 26 mil dólares que é onde tá a média aqui 200 semanas vai ser um suporte importante de ver o Bitcoin é, voltando a testar na minha opinião eu tô bem curioso pra ver como vai ser esse reteste da média de 200 semanas para o Bitcoin e a região aqui dos 24.700, que é a região de 50% de Fibonacci, muito próximo desses topinhos aqui que eu estou de olho. Realmente são regiões interessantes de ver o Bitcoin. Se ele voltar aqui e testar, eu vou estar muito interessado em comprar. Enquanto esse pivô do Fed aí não vira, acho que a gente pode ter grandes oportunidades aí para o Bitcoin nessas regiões, tá, pessoal? Então, para mim, buy para o Bitcoin seria essas regiões aqui dos 26 mil dólares até essa região dos 24.300 aqui, mais ou menos, eu vou estar de olho. Uh, para fazer compras aí para o Bitcoin. Tá? Uh, compras que eu, que eu fiz vendas lá no spot. Né? Quem sabe, quem está acompanhando o canal há mais tempo, eu realizei vendas no spot na região dos 30 mil dólares, também dos 29.600. Tá? Inclusive fiz um short lá em futuros futuro, na região dos 31 mil dólares. Uh, e. Uh, agora estou querendo recomprar Bitcoin nessas regiões aqui enquanto esse pivô do FED não vira, tá bom? Eu vou baixar o tempo gráfico aqui para a gente poder entrar mais em detalhe, comentar mais para vocês sobre essa região dos 27 mil dólares. Antes eu quero comentar aqui rapidamente sobre a SP500, que eu acho importante comentar para vocês porque que nessa região aqui eu estava interessado em realizar shorts e vender Bitcoin. Eu comentei para vocês que a gente está vendo o DXY aqui numa região de suporte, né? Vou baixar, pegar o gráfico do DXY primeiro. Tá, e aqui a gente viu. Tá vendo, eu preciso fazendo aqui um, um rounding bottom, aqui, né? Ser um, um, um fundo uh, redondo aqui no caso, tá? Para mim, mostrando fazendo suporte nessa região aqui, tá? Isso aqui é bem interessante. Para mim, enquanto o DXY ele não perder essa região aqui de 100 pontos, eu não vou ficar bullish com Bitcoin com esse pequeno, tá bom, pessoal? Então, para mim, está numa região de suporte. Eu não vou estar interessado em comprar Bitcoin quando o Bitcoin estava lá na região lá dos 30, 31 mil dólares quando o DXY está aqui nessa zona, tá bom? Então, esse, essa foi a minha estratégia, a minha visão, eu comentei aqui no canal sobre isso para vocês, e por enquanto está dando muito certo aí, tá? É, e vou manter essa estratégia por enquanto aqui em relação ao mercado. Então, uh, DXY é uma região de suporte com a SP500 numa região de resistência aqui na região dos 4.200 pontos. Está testando de novo aqui, praticamente pela quinta vez, tá? Inclusive, desenhei um triângulo aqui para a SP500, vou puxar o tempo um gráfico diário aqui para a gente poder ver melhor. Uh, desenhei esse triângulo aqui para a SP500 aqui agora, que ela está de novo testando esse topinho aqui, e vai ser uma decisão importante que ver como vai ser como vai ser essa, se a gente vai conseguir romper de fato a região aqui dos 4.200 pontos ou perder essas zonas aqui, né? Lembrando que isso aqui pode ser considerado também um padrão de continuação aqui, tá, pessoal? Então a gente pode ter, sim, isso aqui acontecendo para sp pequenos tá? Basicamente romper aqui, a gente buscar né, regiões, regiões lá dos 3.000 pontos aqui, é possível na minha opinião, é, e, inclusive estou de olho aí para sp pequenos na penada pior de baixa do mercado, testar essas zonas aí dos 3.000 pontos aí, eu acho que não seria nada via, nada de outro mundo, tá? Se a gente puxar Fibonacci aqui, inclusive, uh, desse fundo que a gente fez aqui para o topo, a gente pode ver que a região dos 3 mil pontos aqui estaria, aqui a região dos 50%, aqui ó, 618 de, de, de Fibonacci, para mim não seria não seria nada uh, de outro mundo ver esse pequeno testar, ainda mais no cenário atual aí que eu acho que a gente está realmente à beira de uma crise bem grande aí para acontecer, tá bom? Então tome cuidado aí com, com, com a, ficando muito bullish nessa região, eu acho que Uh, o momento que esse pivô do Fed vir aí, pessoal, vai ser realmente complicado e, e uh, vai ter muita quebradeira para vir pela frente, na minha opinião, vai ser bem pior lá que a gente viu em 2008, tá? Essa é a minha opinião, tá? não quer dizer que eu tô dizendo, não vou dizer para vocês de fato isso vai acontecer, mas a minha opinião, eu acredito que a crise que está por vir aí vai ser bem maior que a gente viu lá aí na última né, de 2008, tá bom? Então... SP50 na região de resistência, DXY na região de suporte. Amanhã a gente vai ter também divulgação de, de uh, dados aqui econômicos importantes, o Core CPI né, às 9h30. E na quinta-feira vai ter os pedidos pedidos de emprego e PPI também uh, às 9h30 da manhã, tá? Então, para mim, o CPI vai ser importante acompanhar aqui, porque se a inflação continuar aumentando aqui, né? Mesa a mês e ano a ano aqui, se continuar problemático aqui pessoal realmente a gente pode ver uh, esse aperto monetário do, do, do, do banco central americano do fed continuar eles manterem as taxas mais altas por mais tempo até as coisas quebrarem tá enquanto as coisas enquanto as coisas não quebrarem eles vão dar um jeito lá de manter esse, essas as políticas monetárias da forma que estão na minha opinião tá mas também uh, a gente tem que ficar de olho aqui nessa questão do petróleo porque isso me preocupa aqui também né como conforme falei para vocês em outros vídeos a gente viu os estados unidos aí praticamente uh, eliminando o seu os seus estoques estratégicos de petróleo isso para poder também de fato aí na né, reduzir o preço do preço do petróleo aí eles vendendo petróleo no mercado né uh, só que isso vai ter um problema para eles aí eles vão ter que acabar comprando esse petróleo de algum lugar e a gente já viu o que aconteceu lá também na, na Arábia Saudita eles começaram a, a produzir menos petróleo também aumentando o preço aí né, praticamente foi um tiro na perna aqui que o que o que os Estados Unidos deu aí tá pessoal tiro, tiro no próprio pé no caso tá então para mim ia ser bem interessante ver como isso vai se desenrolar tá mas eu aqui não estou muito otimista em relação a isso a gente pode ter aí essa correção para as pequenos junto com o Bitcoin tá lembrando que as 500 que também tá se a gente baixar o tempo gráfico aqui nessa região que ela tá aqui tá uma região de tem uma tem um padrão de cor também no topo esse padrão aqui eu não gosto de ver isso aqui no, no topo para as 500 e mostra para mim que a gente pode sim ter essa, essa uma reversão aqui dessa dessa pequena tendência de alta tá então tem que ver se as pequenas começar a perder essa região dos 4.060 pontos a gente pode ver problemas aqui uh, Bastante problemas aí para o mercado aí, tá? Para o Bitcoin também, que deve seguir junto, tá? Um, então, vamos baixar o tempo gráfico aqui para o Bitcoin, pessoal. Vou comentar para vocês rapidamente o que, que eu estou de olho aqui, tá? Só dar um recado super rápido para vocês. Se você não criou também essa conta aqui na OKEx, vou deixar o link aqui abaixo para você criar sua conta. Leva um segundo aí. A corretora que tem muita liquidez, a segunda maior corretora de cripto aí, no mercado, tá? Realmente você está operando aí na Binance outras corretoras, você tem que ter uma conta também na OKEX. Eu vou inclusive fazer um tutorial de como fazer alguns robozinhos aqui. Estou testando aqui na OKEX agora os robôs que eles têm lá. Tá? Então vale a pena você conhecer a corretora. Também tem a questão do Web3, você pode fazer o DeFi direto na plataforma deles. Tem a questão do earning, renda passiva, tem tudo que uma corretora grande de cripto tem. Eles estão cada vez ficando melhores aí, tá? Então, várias, várias features interessantes e tem aí até 10 mil dólares de bônus né? e prêmios também, se você usar o link aqui embaixo na descrição. Só se você criar a sua conta aí que QX, baixar o aplicativo, você já ganha a Mystery Box aí para poder é, concorrer a prêmios aí de até 10 mil dólares. Tá? Então vai lá e pega essa Mystery Box que não tem custo nenhum, você não precisa fazer nem depósito na corretora. Então cria essa conta lá que você vai com certeza é, aproveitar essa, essa promoção. Então pessoal, vamos baixar o tempo gráfico do Bitcoin agora sim que eu quero contar pra vocês aqui, que eu tô de olho aqui vamos dar uma olhada aqui uh, o Bitcoin tá aqui nesse padrão nesse triângulo aqui né então eu falei para vocês que é possível também fazer uma formação aqui de ombro cabeça e ombro nessa região tá tem que tomar cuidado se a gente perder esse suporte essa linha aqui de baixo a gente pode ter de fato problemas aí é, pro uh, para o Bitcoin tá então para mim se a gente perder essa região que essa zona aqui dos 20 27200 dólares que mais ou menos a gente pode sim buscar o alvo aqui desse desse padrão que seria aqui na casa. Uh, essa projeção aqui, mais ou menos, se eu romper aqui, a gente pode buscar então o fundo desse canal aqui que está na casa aí próximo dos 20, 24 mil e dólares por unidade, né? bem bem similar na região que eu comentei para vocês no começo do vídeo, que são suportes aí da região de, região de Fibonacci, que o Bitcoin pode vir a testar, tá bom? Obviamente a gente tem a média aí de 200 semanas, não esqueçam disso, para mim é importante eu vou acompanhar, estou inclusive deixando meu gráfico aqui de forma. Uh, uh, 100% do tempo aqui para acompanhar como vai ser esse reteste essa média de 200 semanas, tá? Eu tô comendo direto aqui agora, ela tá na região dos 26.600 dólares, tá? Mas eu acredito que a gente pode sim aí beliscar mais abaixo, tá, pessoal? Essas zonas aqui, uh, pra... e depois você tem que ver se ela vai conseguir realmente manter, ter força para ficar acima da região dos 26 mil dólares, tá? Tendo força e montando suporte acima, eu vou ficar bullish com o Bitcoin aí, vou estar feliz de ter comprado nessas zonas, tá? É, basicamente a minha visão aqui que eu tô de olho, essa é região aqui que eu tô interessado, a região dos 20, 20... 4.600, 700 aqui seria uma zona interessante para fazer boas compras do Bitcoin, tá? Essa, essa é a minha visão das vendas que eu realizei no spot mais acima, tá bom? É, olhando aqui, então, vamos baixar aqui o tempo gráfico. Eu quero comentar para vocês aqui outras coisas também. A gente tem que ver aqui, ó, o tempo gráfico de uma hora. Eu vou baixar o tempo gráfico de uma hora aqui pra ver. A gente pode formar também uma bandeirinha de baixa aqui nessa, nessa região, tá, pessoal? Tô de olho aqui agora. ver como você vai se comportar. Então, eu desenhei esse padrão aqui. Não quer dizer que você vai formar aqui ainda, tá? Então, eu tô acompanhando aqui algumas divergências bullish aqui também no, no, que o Bitcoin fez numa hora, Aqui ele fez uma divergência bullish numa hora, por isso ele acabou dando essa correçãozinha aqui. 4 horas também é importante ver, ver como vai ser essa divergência bullish, vai, vai tomar forma aqui também, tá? Então tome cuidado aí para não shortar numa divergência bullish aqui do Bitcoin, tá? Então se a gente perder essas regiões aqui dos 27.400, fechar 500 de 4 horas abaixo, com o RC dessa forma aqui, tem que tomar cuidado que a gente pode ter aí uh, uma, uma subida aí pro preço, tá? Então, para mim, eu tô de olho realmente, de fato, para tentar shortar o Bitcoin em regiões mais acima, que essa região dos 20, 28.400, 28.500 dólares, vou estar interessado, muito interessado em shortar o Bitcoin. Inclusive, a gente tem aqui no volume VPVR, umas zonas aqui interessantes que tem volume aqui, tá? Nessa região. né Lembrando que nessa queda aqui para o Bitcoin, a gente teve uma uma grande subida do Open Interest, tá? A gente pode ver que nessa queda o Open subiu muito grande aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. Essa, essa quedinha que o Bitcoin fez, até tá? esconder aqui um pouco os indicadores. Nessa região aqui, o Open Interest, o preço caindo com o Open Interest subindo, tá, pessoal? Isso aqui gera, de fato, uma região, gera resistência aqui para o preço. Ele não conseguir romper, não conseguir passar dessa região dos 28 mil dólares. Inclusive, ele tá aqui tendo dificuldade de passar. Várias vezes a região dos 28 mil dólares devido a essa, a essa resistência aqui do open interest, tá? Lembrando que muitos, muitos longs aqui provavelmente ficaram presos nessa zona, a gente viu o open interest também subindo com o long short subindo. Então muitos longs ficam presos nessa região, né? E quando o preço volta aqui gera uma demanda para eles fecharem suas posições no 0 a 0 para não perder dinheiro, tá? Então isso acaba fazendo o preço continuar essa queda, tá bom? Então estou interessado em escalar shorts mais acima, tá? Em regiões que eu estou interessado em escalar são zonas aqui de liquidez que eu comentei para vocês no vídeo de ontem a região que diz 28 mil e 28 400 dólares também a região dos 29 dólares que eu não estou postando muito que vai buscar essa zona aqui tá mas eu vou botar estou botando ordens de short aqui também nessas zonas e também pegando aqui ó aqui no trading Light, a gente pode ver que tem uma região aqui de, de ineficiência de oferta e demanda nessa zona aqui dos 28.300. tá então deixei uma ordenzinha aqui uh, na região dos 28.300, 28.400, a região dos 29 mil dólares estou escalando ordens aqui para o bitcoin ver se ele volta a testar essas zonas aqui tá para poder eu escalar esse short já não gosto de shortar Bitcoin nessa região, nessa região que ele está aqui agora, abrir novas novas, novas, novas novas ordens nessa região aqui não estou muito interessado, mas se voltar aqui nessas zonas próximas de 28.300, vou estar interessado de fato aí a sim, no caso, a, abrir mais posições aqui, escalar esse short, tá bom? Vamos passar aqui também na para a gente fechar o vídeo aqui, ó. No curto prazo, dando zoom aqui em 12 horas, a gente pode ver que tem liquidez nessas zonas aqui dos 28 mil dólares e também acima aqui na região, região dos 28 mil 500, mas tá formando muito abaixo aqui na região, na região dos 27.200 e também na região aqui dos 26.600 dólares, tá? Na minha opinião, o Bitcoin pode sim buscar essa região dos 26.600 dólares. Um, também formando liquidez aqui nessa região, a gente pode ver claramente que tem liquidez também aqui, né, aqui nos 7 dias. E aqui olhando de um mês, a gente pode ver que essa região dos 26.500 dólares tem muito. Muita liquidez para o Bitcoin, tá? Inclusive, eu acho que é uma zona que tem com certeza muitos stops ali. Pontos de liquidação formado, porque se você voltar no gráfico aqui do Bitcoin, a gente vai ver que essa região aqui, pessoal, a gente formou suportes importantes por muito tempo. Ó, essa linha de tendência aqui, uh, essa linhazinha de tendência aqui que a gente formou, ó, ela formou, formou um você viu um suporte por muito tempo. Então, muitos stops a galera, muito ponto de liquidação vai estar aqui abaixo. Eu acho que o Bitcoin pode voltar a testar essas reuniões abaixo aqui, pegar essa liquidez antes de tomar a decisão. Tá, então, para mim, aqui no caso, uh, para shortar o Bitcoin, tá. Inclusive, eu estou interessado em fazer compras de Bitcoin nessa região também, que próximos 26.500, tá? É, dependendo com a quantidade de criação que a gente tiver aqui. E shortar o Bitcoin nesse, nesse possível reteste. Então, para mim, uma estratégia interessante seria ver o Bitcoin rompendo isso aqui e voltar a testar essas regiões aqui e tra tra transformar essas regiões como um, uma resistência, tá? Daí sim, a gente pode ter um bom short para o Bitcoin ou então shortar mais acima nessas regiões, 28, 000, a partir dos 28.300 dólares, que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Uh, para buscar novas operações, tá, pessoal? Longs aqui, na minha opinião, é, não sei, tá? Eu acho que não estou muito, muito animado aqui devido à quantidade de longs que está preso aí, comentei para vocês mais cedo sobre isso. Muito long e preso, isso para mim gera problemas e o preço continuar subindo, tá bom? Então eu vou estar tá cauteloso, talvez eu vou shortar o Bitcoin só nesse possível rompimento e reteste aqui, pode ser um short interessante, tá? Ou regiões mais acima aí. E longs eu não estou interessado, infelizmente, em fazer aqui para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Uh, só passar para vocês também aqui olhando o Vesco. A Vesco também tem aqui mostrando liquidez abaixo aqui mostrar para vocês aqui a liquidez até essas zonas aqui dos 20 e 26 mil e uh, 700 mais ou menos e, e liquidez acima também a região dos 28.400 dólares. Então, vou estar interessado em escalar shorts nessas zonas, tá? E aqui vou tentar fazer compras aqui para Bitcoin nessas regiões mais abaixo aqui, tá? É, e, e, e talvez um short de, de impossível reteste nessas regiões mais acima, por forma para vocês. Então, cara, basicamente isso que eu tenho para vocês aqui na análise de hoje. Não sei se ficou muito complexo. Aí, se você tiver alguma dúvida, não deixe de se tornar VIP do canal. Entra lá no Discord. Eu vou estar disponendo qualquer dúvida de vocês. Me marca lá no Discord que eu vou estar disposto, disposto a ajudar vocês o máximo possível. Espero conseguir voltar aí com o live trading uh, assim que possível, pessoal. Eu tive um problema aqui de saúde sério aí nas minhas costas aqui. Mas espero voltar com o live trading assim que eu conseguir, tá? Assim que eu sentir melhor. Só tenho que trabalhar de pé aqui. Não estou conseguindo trabalhar de outra forma. Mas espero que o melhor de saúde assim que possível para poder aí estar tá disponível para ajudar vocês, beleza? Então é isso. Um abraço, a gente se vê na próxima aí. Falou!